Fala, fala galerinha, eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário E eu vim trazer o quê? O um book haul do mês de junho Então vamos mais uma vez... Não, esse mês a gente tem que dizer tem... que sou eu 22 livros, né, pra mostrar e 22 é o quê? É um número que eu já tô, já tô aqui enrolando, o vídeo já vai ficar longo eu tinha alguns livros aqui na minha estante que eu li, e alguns eu gostei, eu só gostei muito, e queria me desfazer deles porque não tava fazendo diferença, né? Pra mim, e levei até um sebo aqui em Natal pra trocar. E acabei fazendo a aquisição de quatro livros em troca desses outros que eu levei. O primeiro deles é Feita de Fumacioso, o primeiro livro da Da o quê? Como é o nome dessa trilogia aqui? Feita de Fumacioso, eu acho. De Lady Taylor. Eu não sei, inclusive, sobre o que fala. Eu sei que as pessoas falam muito bem, e há muito tempo E essa capa é muito feia, mas a história. Parece ser muito bom. Tem gente que acha linda, né? Tem que ver. Tem mesmo. <risos> o Inimigo de Deus, o segundo livro da trilogia. As Crônicas de Arthur, de Bernard Cornwell. Eu li o Rei de Inverno, esse mês de junho também. E o livro é fantástico. Maravilhoso, eu não sei nem o que esperar desse livro aqui, a não ser que seja melhor do que o primeiro Suicidas de Rafael Montes, essa edição aqui é muito difícil de encontrar Na verdade é muito difícil pra mim, pode ser que você encontre com facilidade, pode ser, mas eu achei difícil E queria ler Rafael Montes desde um ano atrás mais ou menos, quando ouvi falar sobre Dias Perfeitos e ainda não li, inclusive. Mas consegui suicidas, Que as pessoas falam que não é o melhor livro dele. Mas talvez seja uma, uma boa, um bom livro pra eu conhecer o autor. Vidas Provisórias, de Edrey Silvestre. Que eu coloquei na minha wishlist há algum tempo. Não lembro quem falou, não lembro onde eu vi. Achei interessante a história. E quando eu peguei a edição... Eu não ia nem, nem trazer ele pra casa do sempre, Mas quando eu peguei essa edição, eu disse... Não tem como. Porque ele tem uma orelha gigante, bonita. Corte em azul, combinando com a capa. E ele tem os capítulos em letras azuis e o que é, né? Trouxe pela edição? Trouxe pela edição Mas no final de maio Teve Mochilão da Record Aqui em Natal, e no Mochilão, o que é que aconteceu? Eu ganhei um cupom De 250 reais em compras No site da Record Então eu pedi vários livros Na verdade foram seis livros, que são vários E eles chegaram em junho, então estão aqui nesse book haul E o primeiro deles é Crônica de uma Morte anunciada de Gabriel Garcia Marques Eu tô fazendo uma coleção, na verdade Do autor, quem quiser me mandar livro, eu tô aceitando Eu só li um, 12 pontos peregrinos, que eu Amei o livro, com na esperança de que todos os outros sejam tão bons quanto Intempere de Jesus Carrasco, que eu comprei pela capa, não vou mentir, porque é muito bonita A lista de Brett, eu vi em algum lugar que esse livro foi um dos melhores de não sei o que O que é uma informação relevante pro vídeo, né, ajudou muito a leitura. Pode ser uma comédia, só que eu acho que não é É uma história sobre o último presente de uma mãe pra sua filha, na verdade parece ser um drama A Margem do Lago, de Sarah Gruen, autora de Água para Elefantes Tríptico de Karen Slaughter, essa autora uma super aclamada e elogiada esse livro aqui eu ouvi falar no final de 2014 para o começo de 2015 e é o primeiro livro de uma trilogia também uma trilogia de thriller suspense uma coisa meio de morte né Os Garotos Corvos de Maggie Stiffbatter esse livro que é tão comentado que tem uma hype gigante por muitos anos e por muito tempo e por muitas pessoas um povo que vê os mortos né um povo de bruxaria bruxaria... curte morcego! <risos> Recebi da editora Companhia das Letras Os Vos Segredos Que foi super comentado no ano passado, na época da Bienal Porque foi o um lançamento, fiquei com vontade de ler Só que não tive a oportunidade E agora que está em minhas mãos, essa leitura vai sair Inclusive tá tendo maratona e esse livro está agora na minha TBA A gente também recebeu de parceria com o Grupo Editorial Record O pintor de memórias de Gwendolyn Womack Ele vai tratar meio que de sonhos Tem uma fantasia no meio da história E trata do Japão medieval É uma mistura bem doida, que eu não sei no que é que vai dar Mas espero que seja bom Porque as minhas últimas experiências com a parceria não foram bem legais Também pedi pra editora intrínseca Um livro que eu queria há muito tempo Que é Destinos e Fúrias E o que falar sobre essa capa Que por si só já diz tudo sobre o livro Na verdade não diz nada, né? Porque é uma zaga É uma história dividida em duas partes Pela visão do marido E pela visão da mulher Ver as coisas pela perspectiva das duas pessoas Desde que vi essa capa me interessei Me interessei pela história E vamos ver se sai Nessa maratona, inclusive A editora intrínseca também mandou pra gente Loney nessa edição Caprichada, com jacket e essa capa Capa Preta, show de bola! Desde que eu vi o nome dele no lançamento, né? Na lista dos lançamentos, eu fiquei com vontade de ler, porque é um terror. Hum suspense, que envolve mistério entre irmãos e a família tem umas coisas bem loucas a gente também recebeu do inscrito aqui de Natal o primeiro volume da série Rangers Ordem dos Aqueiros é o Ruina de Gorlan, ele deixou aqui pra gente, pelo que eu vi esse livro é facinho de ler porque a diagramação dele é bem confortável, as letras são bem grandes e as pessoas falam muito bem dessa série que tem 12 livros, então vamos na fé para saber se um dia vai ser concluído isso aí. Eu fiz um unboxing aqui. Vou deixar aqui nos cards o link do vídeo de livros que chegaram aqui em casa da Aleph e da Dark Side, que são estes aqui, estas maravilhosinhas, das quais não vou falar muito, mas são Eu Sou a Lenda, o Demonologista, Onde Cantam os Pássaros, a Menina Submersa, Dono Darko, a espetacular e incrível vida de Douglas Adams do Guia do Mochilheiro das Galáxias. Então, se você quiser ver essas edições, vai lá no Dá uma assistidinha lá pra gente otimizar o tempo aqui E o único livro que eu comprei esse mês Tá vendo? Vocês diziam que não era possível É possível E eu comprei e comprei por uma bagatela no sebo online que tem aqui em Natal Contos de Imaginação e Mistério De Edgar Allan Poe Essa edição é bonita É grande É capa dura Tem jacket é misteriosa, é ilustrada e é de terror. Talvez essa leitura só saia, só saia quando? Quando é o mês de terror? Outubro, que é o mês do horror, né? Terror, das bruxas e tudo mais. Então é isso aí, galera. Esses foram os livros recebidos no mês de junho e um livro comprado. Eu vou dizer isso até o fim dos dias. Eu vou enfatizar essa informação pra dizer que é possível, embora eu já tenha comprado alguns livros talvez esse mês. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like. Olha aqui no box de descrição o link de cada um desses vídeos pra você comprar, se você tiver interesse. É importante que você compre pelos nossos links porque vai estar ajudando muito o canal a crescer cada vez mais. Além disso, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. Siga a gente em todas as redes sociais. participa do sorteio que está rolando aqui no canal. São 10 livros para 10 inscritos em comemoração aos nossos 3 mil inscritos. O link vai estar aqui nos cards e vai estar na descrição também. Fica ligado em tudo que está rolando por aqui e valeu! Caramba! Tem alguma coisa morta mais... Olha tá todo vermelho aqui no pé. Olha vermelho. Não, tá vendo? que é? Tem algum bicho bem mordendo. Tá passando. Ele mordendo não, quem não tem bicho aí. Algum bicho mordendo. Eu não sei. Algum é bicho doido.